Olá pessoal do moldestete.com Então aqui, vamos começar imprimindo o biquíni, tá? Biquíni tamanho 1 Vai imprimir Tamanho, tamanho real sempre, tá gente? Ó, o tamanho real saiu pra fora Então você tem que ir em poster. Você vai dar duas folhas, ó. Duas folhas do biquíni tamanho 1. Você manda imprimir e depois você cola essas duas folhas A4, OK? Então tá aqui o biquíni tamanho 1. Tamanho 2. Vamos imprimir o biquíni tamanho 2. Sempre observa no tamanho aqui, tamanho real, nunca vai para reduzir, sempre vai tamanho real. Ficou pra fora aqui, ó Ficou pra fora aqui Você tem que ir em pôster, tá? Duas folhas aqui também, ó Então, como eu disse, tamanho 1 deu duas folhas Tamanho 2 deu duas folhas também Tá? O teu molde vai dar duas folhas cada Folha aqui, vai dar, ó Duas folhas aqui E duas folhas aqui Isso só os moldes, tá? Se você quer imprimir só os moldes Não quer aquela descrição, aqui né? Você não quer essa parte aqui você não quer essa parte aqui nem a última folha Você quer só os moldes O teu molde tá na folha 2 e tá na folha 3 Aí você vem aqui em página tamanho A folha 2 Barra folha 3 Aí você vai imprimir só os moldes Vai dar duas folhas aqui E duas folhas aqui Então tamanho 1, um, tamanho 2 vai dar quatro folhas Só dos moldes, tá? Vai dar quatro folhas Só dos moldes Cada molde vai dividir em duas folhas Tá bom? Tamanho 3 Vai imprimir Olha, também vai dar as duas folhas Você vai em tamanho, tamanho, pôster aqui Porque ele vai ficar pra fora, tá? Também vai dar as duas folhas cada molde Aquele mesmo esquema, se você quer só os moldes Eles estão na folha 2 e na folha 3 Aqui no biquíni, tá? Então vai dar duas folhas cada molde o um molde todo, quatro folhas Ok, gente? Esse é o nosso tamanho 3, tamanho 1, um, tamanho 2, tamanho 3, vai dar duas folhas cada molde, duas folhas por molde em 4 agora vai imprimir ó tamanho 4 já vai dar três folhas. Você vai sempre em tamanho, né? Tamanho real, nunca vai reduzir tamanho, você vai em tamanho real. Tamanho real ficou pra fora aqui, ó, ficou tudo pra fora aqui, ó, pode ver, ficou pra fora aqui, você tem que ir em pôster, tá? Então, o tamanho 4 vai dar três folhas, ó, Para fazer esse molde aqui, vai imprimir uma, duas, três, aí você vai imprimir o outro molde, vai dar uma, duas, três, vai dar seis folhas ao todo para tu tá fazendo o tamanho 4. Pra você fazer o tamanho 4, vai dar seis folhas ao todo, você tem que vir aqui, você não quer a página 1 nem a última página, que é a página 5. Você vai colocar que você quer? A página 2 barra página 3, que é as páginas que estão os moldes. Isso vai economizar em folhas, tá? Aí você só vai imprimir os moldes, tá? Que vai dar seis folhas ao todo. Vai dar três folhas né, nesse molde aqui e três folhas nesse molde aqui. Ok, gente? Tem molde como um, dois e três, vai dar duas folhas cada molde, vai dar o todo quatro folhas cada um cada molde. Se você quer só os moldes, vai dar quatro folhas. Isso no 1, um, 2 e 3, e o 4 já vai dar seis folhas. O 5 tentar diminuir aqui, né? O tempo pra mim tá mandando pelo WhatsApp aqui, porque o WhatsApp não comporta vídeo muito longo aí, você vai imprimir o 5. Ó, o cinco já vai dar quatro folhas, tá? Você vai tamanho. Tamanho real. Ficou pra fora, você tem que ir em pôster, tá? Ficou pra fora, você vai em pôster. Aqui vai dar quatro folhas. Oito folhas ao todo. Então, você quer só as páginas dois e três, você vem aqui e coloca. Página 2 e 3. Dois, traço, três. Vai dar só... Os moldes, você vai economizar a folha com isso, tá? Então, vai dar oito folhas, mesma coisa com seis, tá? Ó, você vai imprimir, você vai bem tamanho, tamanho real. Tamanho real vai ficar pra fora Olha só, se você imprimir a 4 Vai imprimir só esse pedacinho que tá aqui no meio Então você tem que vir em pôster Em pôster ele vai dividir em quatro folhas Como fez com o tamanho 5 Aí você quer só os moldes 2 e 3 2 e 3 Você vai imprimir só os moldes Aqui você vai economizar as folhas Porque você não quer a introdução E nem a folha final Então vai dar oito folhas também Como deu no 5 ok então o biquíni é isso tá um dois e três vai dar quatro folhas que é duas folhas cada molde tá quatro vai dar seis folhas que é três folhas cada molde 5 e 6 vai dar oito folhas que é quatro folhas cada molde se imprimindo só os moldes ok esse é o nosso biquíni ok pessoal